Bom dia, só três do ano. Queria três bilhetes. Adulto? Seu, o meu filho tem 15 anos, mas já é adulto, não é? Tá. Pai é das outras. Pai é com uma adulto, ok. Quanto é que é? Só 48 anos. Por favor. Oh. Muito, Pode ser muito bom. Obrigada é boa visita. É um, um, é, um, é um mapa para cada um ou uh, é um mapa para cada um? Não, é um mapa. É só um mapa, quer algo. É, okay. é melhor ter algo de mapa, estás favor. Em português? Sim em português. Obrigado. É o um Não vai para o mapa E hoje viemos ao Portugal dos Pecadinhos. Vamos lá ver o Portugal dos Pequeninos. Anda por cima. Põe lá aqui hoje. Ah. Ah. Pode ser? Ok, obrigado. Ah, quer entrar por meio. Agora? Olá, boa tarde, boa tarde. português? Falamos. Ok, bem-vindos. É só para uma fotografia que nós tiramos sem compromisso? No final não, não queremos. Para Tem pagar ou alguma coisa dessas assim? É só para o nosso trabalho? Não, é de porque... estar é obrigado, não queremos. Aqui, porque... não, Vamos abrir ver aqui Portugal dos pequeninos então o que é que temos aqui? Estamos por uma ponta. Não estava cá, gente... cá? Este aqui é o quê? Visita do primeiro-ministro e vinha Bissau. Em 1998, pois, não estava cá, de certeza. Primeiro-ministro e vinha Bissau. Temos aqui a estátua. Explorar. Escurar. Ah, é para... É o caju, sim. É, é. Secagem limpeza, colheita. é o fruto. É o fruto do caju, depois não é? É assim. Depois é atorado de ficar assim, não é? É. Depois pode ser assim. Depois descascar. De é o caju. Temos ali também. É lá em cima também. É lá na mandioca. Para não não sei o caju não está a dizer que... Estava a de mandioca. Só ver lá em casa, meter na descrição que, que risa é esta. Aqui a tribo é um macaquinho, tipo, é que as é vão macar para casa. Os macaquinhos, em breve no canal, vamos meter aqui mascotes. Os macaquinhos, na perco, em breve. Obviamente, deve estar a dizer assim: Só, tens começar a vender produtos. <risos> Como se fazem, né? Merchandise, qualquer dia, já tem vistas, né? Tem experiência, já os meus artigos. <risos> Vamos, o que é que está os números, não sei tem números, não tem, vê lá o um mapa, se disse tem alguma lógica, mostra cá, tem lugar de números, Bom, é, mas deve ter alguns números, com um a demoração, mostra cá o mapa, epá, onde é que é a entrada? a entrada? é aqui, é aí, não, é não, é, não vou estar ao contrário, acho que é isso do outro lado se calhar. Epá, nós estamos aqui, estamos ali no, entramos aí, voltamos nessa coisa preta, isto é o D2. Agora o D2. vamos assim. Vamos ao D2 sim. Vamos assim. Vai, vamos para a esquerda. Vamos para a esquerda e depois ali algarve não sei quem. Vai para onde? Vai por a... para qualquer sítio. Depois a se aqui, pronto quem. Okay. Vamos lá. Isto é quem? Pavilhão. Vamos lá ver este. Isto é ok? quem? lá ver se, se a máquina está suja. Isto é da Índia. Isto é da atenção. Isto é da Índia. Isto é da Índia. Isto é obras. Oi. Temos que abaixar que estamos ganhando para estas coisas. Isto nunca somos grandes, o fontezinho, coisas, põe na planta e dá manutenção mas aqui a volta, tem aqui estas construções, não sei o que é que é, uma maçãzinha, não sei, quer representar qualquer coisa mas não, já vi ar na cara. <risos> Acho isto é, mais, é mais a filmagem da Lúcia que outra coisa não Começa a ser Lúcia Adventures <risos> E aí também está fechado? Ele ver. Ali temos uma africana é peituda daquele lado E aqui deste lado Temos aqui qualquer coisa O que, é que será isto Kevin? ver? O... É Timor É Timor? É Ah pois é é está ali a dizer Timor-Leste Está aí à frente a ti, nessas letras grandes Timor-Leste, ah, pelo menos sei aqui as coisas. de 3 de meter-se a Timor-Leste, escolhe o idioma, porque diz é alguma coisa. Então vamos carregar aqui o que acontece. Não acontece nada. O que é que temos aqui? A lenda do crocodilo que se fez de novo. Há muito, muito tempo. Numa altura, eu, eu, eu, eu. os animais ainda falavam, e numa terra muito, muito distante, no outro lado do mundo, vivia um crocodilo tão velhinho que não tinha já forças para procurar alimentos Um dia, bem no coragem, e, respirando fundo, saiu da água e meteu-se por caminhos de terra em busca de alguma coisa para comer. Andou, andou, andou, mas só conseguiu ficar ainda mais fraco e o sem forças para regressar ao mar. Ora, aconteceu que um rapaz que passava por ali o viu. Aproximou-se e, ao aperceber se do estado do crocodilo, teve pena dele e arrastou-o para a árvore. O animal ficou-lhe muito agradecido e, como paga, prometeu que ele levaria a passear pelo mar montado nas suas costas sempre que o rapaz quisesse. E assim foi. A partir desse dia, os dois fizeram muitas viagens juntos e tornaram-se amigos. O problema é que o crocodilo continuava a envelhecer e tinha cada vez menos forças para encontrar alimentos. Certa vez, quando a fome apertou um pouco mais, passou-lhe pela cabeça que podia comer o rapaz. Mas esta ideia deixou-o um pouco perturbado e, indeciso, resolveu pedir a opinião dos animais seus amigos. E claro está que todos lhe disseram que ele estava a ser muito ingrato e injusto. Arrependido por ter tido aquele pensamento, decidiu partir para longe para esconder a sua vergonha. E como o rapaz era muito seu amigo, também foi com ele. Dessa vez, viajaram durante muitas horas, muito mais do que era habitual. Foi tão longa a viagem que o dia deu lugar à noite e o crocodilo ouviu-se obrigado a parar no meio do mar para descansar no rio de Não durou muito para ela mas agora, mas agora já está a chover, não é? Está a chover Agora é, vamos aqui a uma casa É, temos aqui a... aqui a... Abrir aqui... A... a máquina, vamos Macau Vamos lá ver Macau, agora com o guarda de chuveiro aberto Vamos a ver, Macau, temos ah. aqui os torres de Macau uhum. As Pontes, aqui as, os Jardins Macaenses Aí O Farol, Vou passar por baixo Ai. Cal. Vamos aqui macau. Vamos lá ver aqui macau. Ône chinês, orelha da vaca. Ah, temos aqui. Acho de ar, Olho de pescoço de serpente, escamas de carpa, unhas de águia, patas de tigre e barrigas de molusco. É assim que é o dragão o mítico dragão no vento chinês e que temos os festejos macau. Macau é esse? Macau macau agora é da China telhas e tijolos. Vamos aos Açores? <risos> ah, é, as Açores, a Cecília. Dá a viagem completa nova Vamos aos Açores. Vamos é aqui. É a madeira esta aqui? Esta casinha é, é madeira. Vamos lá madeira madeira. Vamos, vamos aqui tipo de madeira. Vamos lá entrar. Madeira? É a igreja? É uma igreja de madeira? Acho. Não estou a perceber. O que é que será? A Capela das Missões. A Capela das Missões. Ok. Sim. Capela das Missões. Agora vamos aos Açores. Olha que é coisa, é. Açores. É ali os Açores? É era aquela dos Açores, este é um dia de chuva vamos aos Açores qual é que é a madeira? esta é Açores e, pois aquela madeira, depois mas vamos para este lado vamos à madeira primeiro isto é madeira, não é Açores? que é os Açores, ok Açores onde vai ver os Açores? Açores. Açores. Tem aqui a baleia. Baleia dos Açores. Olha baleia. Olha vulcão, baleia. Olha o vulcânica. Ah, que... começa dali, a baleia. a baleia. a Vais a ver ali? O azul depois das fotos de um se É o pico, São Jorge, terceira. Podem ver nossos vídeos na terceira também. Também está aqui no canal. Link na descrição. Deu sismo, Temos aqui. Estipo é chá branco. Chá verde. Vai estipo é chá. Próticas comerciais. Estás lá, estás é? Vai aqui. Tá para ver os golfinhos? Ah, está bom. Para observar é. a samba, vai aí. Vamos aqui o cachalote. Aqui o Vamos ver o tamanho da carnaça. Vamos ao ribatejo. Está muito? Então tu é a casa, é casa coordenadora? Olha aquela! É Ribatejo! Olha temos aqui duas mamadinhas com uma gruteja. Olha temos aqui mais do mundo, Cabo Verde, Angola, Moçambique, América do Sul, um forte, rotas marítimas, temos aqui um castelo, Fortaleza, o que é, que é isto? Este é o Ribatejo! É o Ribatejo aqui! O que é que temos aqui deste lado, do de lado esquerdo? Este é o Ribatejo! Não aqui o que é este minuto é isto? É Batalha ou o que é que é isto? É o Ribatês? É a batalha. É a da batalha? É, a janela é da batalha. É a janela da batalha. É o número 15. É a batalha. É número 15. Aqui a porta está fechada. Aqui é o 14. Aqui é o 13. Uhum. Muito engraçado. E aqui. Aquela ali é. verra litoral. Verra litoral, Essa aí é à frente? É uhum. a, a Beira Litoral. Este aqui é o horário? A oficina de construção da família. Ah, este aqui é um tipo a tela. É pelos, para os meninos brincarem aí. Ok. Para os meninos brincarem. Depois, este aqui é o Alentejo. Este aqui é do Alentejo? Diz aqui. Só são é do Alentejo. Deve ser? Diz de... é de vê logo que isto é de assim. Ebra. Sim, tem aquelas coisas, Débora, assim. Lentejo. Sim. Uma igreja é de Évora, é isso? Olha, esta aqui é, é de Lisboa. Qual? Está é? Sim, mas espere para lá ver isto. Aqui este é do Não, este de é Alentejo? este é o Alentejo. Isto é o Alentejo. Isto é mais é... Débora, beija. Pois deve ser mais do parte do interior. Mas nós somos o litoral. A parte da seba, o material, a parte de colégio. Objetos de madeira. E vários... Tem que saber estes materiais. Está bastante pobre. Está muito pobre. Está muito pobre? Isto aqui é o que é que é estas coisas? Simples do poder. Máscaras, bastões de madeira. Nixi... o que Nixi... Isto está a pesca da pesca, é? os arpões e apanhar os peixes. Tem mais coisas neste lado. Ou oh, as armas, ou oh, cartucheiras, não é? Mas há, mas há alfaias para tirar a contiça, é isso? Vamos a Lisboa? Não... Este aqui é a lentejo também. Este é Lisboa, não é? Este, é a ah, este meio é a aqui, este aqui. Este meio é a lentejo. Está fechado o lentejo. Viemos para cá e fecharam isto. Ah. Aqui é Lisboa, este aqui não é? Este é o torre ter... de Leu, é? Torred Leu? do lado direito, não é? Isto é o terreiro do passo ou é que não é possível. É uma mistura. Pois isto é uma mistura de vários. É uma mistura de vários. É de Lisboa. É de Lisboa. Que olhar aqui. Tá, tá, tem aqui, olha aqui. Tem a Torre de Blanca, tem o Triunfo e depois tem a Câmara. Depois deve ser. Pois. O lugar do comércio, depois dessas assim. É assim, mudando. E na verdade, aqui tudo que pôs nas varandinhas, como é o boi, os candeiros. Sim, sim. Só que já então um se ia e andava por dentro das escadas e agora não. Oh, pois, mal sente. Mas para prender aos tragalhos. Pois, prender os tragalhos? Hum já não atragava, se tiver qualquer de dinheiro logo é o que foi o para o o a gente pelo Não não filava. Claro é que é que é que a que é que é não, é que que que não mãe, não que Claro que não, Agora é é Natal de 1979. Biceia Barreto. Coimbra. Está a falar aí Coimbra? É Coimbra. Pará? Não sei. Está a ver o nome? Diz Coimbra. Depois também não sei ainda bem onde conhecemos isto. Diz Coimbra. Olha lá as manhãs aqui pequeninas. Está a em pombos e tudo. Está a em pombos. as suas roteiras goteiras Mais janelas que, lá, que, é outra, que ela, pode, que ela pode, ficou pode, aberta Deixaram no candeiro Torre de relógio Não sei Se vai do outro lado Olha As linhas abertas Não se vê os, os Como é que é? Liliputianos, li, li, li, li não é? Aqui neste lado não, 74 Depois o jardim, e já saímos Pois aqui esta parte já que se vinha mais com coimbra, aqui é 72 Aqui é 72, aqui esta parte com estas arcadas isto é uma mistura Esta é uma mistura, não é? Ah, a parte de dentro O que é que lembra aqui, né? Não sei. Não é o novo? O que é que diz o novo? Não percebo nada disso. Aqui é está 58, isso tem várias coisas, 59, isso tem várias que várias. Tem várias inscrições, não é? Há muita porta fechada. Muita então porta fechada. Pois há umas portas abertas, fechada. Já passavam por ali. Ah, passavam de... por ali. Ah, ainda temos que passar por isso essas coisas. Andávamos dentro de... assumávamos já as janelas. Depois elas tiravam fotografias à gente. É. Agora. Bom. eu é este, aqui. É, este aqui. é o 60. 66 Porta da Capela da Universidade é Aqui o 68 torre da Universidade Isto é de Coimbra É É de Coimbra É de É Pois é o mapa é enorme. Estamos a tentar ver isto o mais rápido possível, mas para não tornar o vídeo muito extenso, senão. Era É do outro lado. É Portugal, o ok, que É que é isso que tu está aí. Essa coinha pequeninas estou aí ir deste lado. Esse 80 e tal. É aqui os 80 tal, Acho bem. Ah, mas aqui está. Ah, aqui. aqui é coimbra, pois aqui é coimbra tem as, as, as coisas, mais inscrições. E aqui é o... Isto aqui tem que ser o algarve. Onde está é o número desta? O número desta? Onde está é do outro lado, se calhar? É o B1! B1! Eu quero. E o que é? Amanente? E o B2 é esta? É de mim. Amarante e mim. Onde é que está o lentejo? Essa do lentejo? Não. me dão uma descriçãozinha. porque não gostava muito. O trabalho é o pão da felicidade. Deus dá sempre a quem trabalha. É Agora vá, vamos ver só. Vamos, vamos se não. É tempo olhem. marca miniatura. <risos> Essa tem mãe. É é meio aqui, aqui, é é aqui. é Portugal. Aqui é Portugal. E agora de logo é parecida a ébora Beja também? Estas aqui sim. Depois é, Parece beija quase. Sim, sim. Aquelas sim, coisas ali de é cima. Bem. Quase parece beija. Esta aqui é que eu não estou a ver bem. não 37. 37 Casa da Serra do Caramulo. Caramulo? É Esta é do Caramulo. 36. Casa do Ribatejo. Ribatejo. Sim. Beira Alta Beira Alta, ok Ah que tem a reparação? Está aberta, mas... está dela. Acho que nunca estava do outro lado É? Sim Esta aqui é a 30 Nunca deixo para amanhã o que podes fazer hoje E acho que há aqui os coisinhos que tu tanto filmaste Tanto filmei? Ah, aquelas casas lá, do, os celeiros, é. aqueles celeiros em de cima daquelas de, de portas, é, aqui, na, lá, aqui no jardim. Está aqui muita coisa diferente. Muita coisa diferente, talvez imaginasse-se de outra maneira. vai crescendo, não é? Pois, vai crescendo, não é? Pois, ainda falta tomar para aquele lado, para lá, se o construir para aí, o isso está, está a construir. Está a Sim, mas ali para, para o fundo, é? Pois, tem a fazer mais coisas. Vá Kevin, ponte lá ali tirar uma foto. não tem piada? Não? Não. Isso vai de uma casa. Até vá. Ah, continua. Vamos já continuar a ver as casas. Sobre ainda o pai tem mais nada. É um pronto. jardim infantil. É um jardim infantil sim. <coughs> Deve ser tipo a tela para fazerem. Este aqui não é se é de Setuba. talvez. Aqui as salinas. Deixa é Os pontos. Os aí? Sim olha na vez lá de cima isto é um é moinho é não é farinha, não veja ali ah, está ali a pedra, não é? hoje tem na vez aqui amor. É amor e aqui. a água passa aqui passa aqui, vai para ali, olha, ali. e vai rodar as pás sim veja aqui deixa lá vir aqui vai, ah, não, filho. veja aqui água do ferro casa do forno, vai ter o fornozinho ali. Vamos ir aqui castelo também? de Guimarães? Deve ser. E Castelo Medieval de e. Bem-vindo. Já recebeste para aí, meu Deus. Não sei se vê o conforto. É onde? É de largo do minho. É largo do minho? É largo do minho. Minho, minho. É do minho. É do minho. Igreja. Ah, é a igreja? Não aquela é música? Está a igreja iluminada? Está <risos> bom. até toca. Sim, toca. <risos> algarve, né? É porque assim, cada zoológico está aqui. Isto Vamos descer lá de cima. Oh. Esta é de Lisboa. Lisboa esta? É o zoológico de Lisboa. Ah, claro. <coughs> isto é Beja ou Évora? Beja ou Évora estamos aqui. E essa aí é Alentejo. Pois, então, é que é do Alentejo. É zoológico. É Sim, Alentejo. Queres água, quero que de água. Diz aqui um o gordo de água se puderes beber. Évora. Casa Débora. Évora. Évora. Pois, não parecia que era com ela. Olha, ali Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. que olha. tu olha. Olha, é o convento? É o convento livre do pé e aqui lá o Sim? Mete lá ao pé. Vai entrar o sino. Vai ver de perto. Era aqui que as freiras ficavam. Olha a cabeça. As freiras ficavam nisto daqui. Não ficavam aqui? Olha aqui no quintal dela. Olha a cabeça. Sim. Vá lá ver. Isto o convento. Vídeos, gravuras. E elas aqui. Somos um gigante para que estamos indo aquele ali, puta. Aquele de... Vai para cima, parece o castelo. Não, não, não. Aquelas torres, hein? Bom, vai, vamos lá por aqui que é para ver o que é. Vá olhar Quatro tá aqui. É E diz até Não e não para este aqui, este é Agora vamos com aqui. Aqui já a gente tem. É um... Vamos, gostei ter uma foto também. Olha que interessante. É o um 148. Olha. E esta aqui é de um lugar. Como se por regra não aqui Da feira. da feira. Ah, a Santa Maria da Feira? Ah. Isto aqui deste de lado aqui é uma loja, loja dos pequeninos. Sim. Souvenir shop. Palácio Nacional de Sintra é esta. Laço Nacional de Sintra? Uhum. Brasil este aqui? Esta fortaleza? Não sei... Vamos já ver o que é que é Pois é que eu que esta parte já na... Do estrangeiro Passei este aqui é o... D6 D6 D Dado 6 Tem mais uma coisa, um workshop ali para dentro D Dado Não se quer ver aqui desde nenhum? Não, isso é no outro lado do mapa se calhar... É a parte, e cheira bastante a cloro, esta piscina, Pois <risos> tem que ser, para ficar assim de linha tem uma carrada de cloro dentro, olha esta aqui está engraçando, esta é, questão fotográfica, uma zona ali, Será de onde? Há vários tipos: Extremadura, beiras, etc. Ah, é os, os tipos de relevo das casas. Este é que é do Brasil. Do Brasil, a sereia com a Palmeira? Brasil. daqui é do Brasil. Vamos ver, ver. Vamos ver o que é que se faz aqui do Brasil. Ah, esta música, esta música. Vamos ver se nós estamos falando aqui com a música. Luís, na altura. tem um mapa, algumas coisas. Tupaso Gêmeos e Minerais. Ok. Os povos africanos, Brasil, encantados. Papagaio Maquiquins. Maquiquins. No Brasil. Pesta tudo mais ou menos, não é? Está muito Pois, agora também para ver por melhor. já está a começar a chover. Vamos ter isso aqui, vamos fazer. Um... o vamos terminar aqui o nosso vídeo. Aqui ao pé deste. Aqui. Este é claro. Vamos já terminar. Mete-se aqui atrás de mim. É, é o que é este? vai, É mete lá aqui que é bem. São, vai. São Tomé. São Tomé? São Tomé que Então, obrigado por assistir. Espero que tenham gostado aqui de cuidados pequeninos. O que é a... que a Luísa disse? Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Gostaram? É diferente do que era. É diferente do que era? É. Bom, antes que a subscrevesse o canal, continua aqui por dentro. Mas a ver os que Venham vocês. ver que é bonito. Venham ver que é bonito, vale a pena. Com mais calma, não é que isto me não. Não há filmar muito, como está a pressa, do meu vídeo já estava a ficar extenso. Então, bem a todos. Até já.